Você encontra um passaporte sanitário? pois saiba que o mundo já toma medidas assim, você só não percebeu. quando você precisa viajar, vários países exigem determinadas vacinas. a vacina contra a febre amarela é obrigatória em lugares como Austrália, África do Sul, Egito e China. e a medida nem visa proteger você. ela quer evitar que você leve a doença para lá. já aqui no Brasil tivemos diversas medidas visando garantir a vacinação em alguns grupos. leis estaduais exigem comprovante de vacinação infantil para matrícula em creches e escolas. algumas faculdades exigem a vacina contra a rubéola para os mulheres. O extinto Bolsa Família, entre diversas garantias que exigia por parte do beneficiado, solicitava vacinação em dia para receber o auxílio. Vacinas são importantes e salvam vidas. Algumas medidas são essenciais para mantermos a taxa de vacinação em níveis aceitáveis e garantir a saúde da população.